Falar que seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias e técnicas para você arquitetar aplicações como um arquiteto expert. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a importância de se fazer desenhos da camada de dados, um diagrama de entidades né, e do relacionamento entre as entidades, de dados relacionais, não relacionais, cache e etc. Neste contexto eu também vou dividir com você uma anotação que vai facilitar a sua vida na hora de desenhar a sua camada de dados. Então, Bora lá! Arque é desenhar a camada de dados é algo extremamente importante. Porque a camada de dados acaba sendo o grande cérebro, né? Da nossa aplicação é ali que ficam persistidas as informações, é dali que nós extraímos os dados para o processamento deles e depois, né? Exposição lá na camada de front-end. Então é, são as duas pontas, né? Que acabam sendo tão importantes quanto o core, né? Quanto a camada de processamento, a gente tem a camada de persistência e a camada de front e essa camada muitas vezes ela é ignorada né porque ela, ela fica lá atrás né a última camada né a gente se preocupa muito com a camada de front-end para dar uma boa experiência para o nosso usuário e depois né com a implementação do código ali que onde tem as regras de negócio né todo mundo foca muito nessa camada e esquece a camada é, onde os dados ficam organizados estruturados correlacionados e olha só como isso é importante se nós não fizermos uma uma correlação correta, né? Não tiver a estratégia correta de relação entre os universos de dados, a extração vai acabar tendo ali, né, problemas de processamento muito alto da camada de dados, que é cara, tá? É uma das camadas mais caras que nós temos, e acaba-se tendo aí também outras dores do tipo é, você não conseguir extrair facilmente ali informações para um relatório, por exemplo, para um relatório. É, empresarial, né, de resultados da sua companhia. Então, a, a estruturação correta dos dados e a escolha também dos dispositivos corretos de persistência faz toda a diferença. Neste contexto, você simplesmente tirar da sua cabeça falar, ah, vamos colocar tudo em MongoDB ou vamos colocar tudo no nosso SQL, no nosso Oracle, no nosso PostgreSQL. É, simplesmente colocar ali achando, né, com uma visão é, superficial do problema. Vai fazer com que você erre, vai fazer com que você não consiga estruturar corretamente o universo de dados. E arrumar isso depois, com a aplicação rodando, é uma dor de cabeça imensa. Então, Ark, é, esse carinho com a camada de dados é extremamente importante. E somente fazendo um desenho, você vai conseguir né, tangibilizar, ter isso claro, clareza mesmo, é, da, da relação, né, da correlação desses universos de dados beleza você vai ter um projeto é muito mais bem elaborado se você desenhar e não ficar somente na sua cabeça né não, não extrair ali de forma rasa né de uma forma é, subjetiva né que tá se baseando na sua opinião a partir do momento que você desenha as coisas começam a ficar mais objetivas outras pessoas conseguem opinar também falar olha aqui tá faltando tal tá um campo é, ou essa relação aqui não ficou muito legal né ou aonde eu preciso ter uma estratégia de expurgo e por aí vai quando você desenha tudo isso né fica mais evidente beleza e olha só arc não é de hoje que MDL é a minha anotação do coração é a minha anotação favorita para desenhos de arquitetura, para projetar as minhas arquiteturas front-end, back-end. Não é de hoje, faz muito tempo que eu utilizo o MDL para esta finalidade. Mas até então não era possível desenhar a camada de dados. Agora com o MDL 2.0 isso é possível porque o ml 2.0 é ainda mais flexível e ele possibilita que nós trabalhemos com a especialização de partes de um componente maior então eu posso especializar por exemplo o elemento de banco de dados colocando lá dentro né uma grande camada maior é, contendo por exemplo o esquema e lá dentro eu posso colocar as minhas entidades e posso detalhar cada entidade então o mdl na versão 2.0 agora também suporta é, desenhos né de diagramas de dados tá da camada de dados isso de forma geral tá tanto para bancos de dados relacionais não relacionais cache e é possível inclusive relacionar os universos de dados dos diversos tipos de dispositivo de dados então assim o mdl né com a sua simplicidade acabou trazendo né essa possibilidade essa poderosa possibilidade de fazer toda essa integração desses modelos distintos né que trabalham de formas distintas uh, a persistência de dados e o tratamento de dados então aqui fica a minha forte recomendação de você sempre desenhar a camada de dados é muito importante tá aqui vai fazer uma diferença muito grande na sua arquitetura e fica fortemente a recomendação de você experimentar o mdl para essa finalidade você vai ver como fica fácil desenhar a sua camada de dados e como enriquece a sua solução bacana é que nós estamos preparando neste momento um conteúdo completo mostrando como fazer o seu diagrama de dados utilizando a anotação mdl e isso vai ser possível somente lá no nosso canal do YouTube ou no canal do Instagram tá onde nós vamos trazer detalhes ali um desenho mesmo vamos explicar tudo bonitinho a relação de dados relacionais não relacionais então fica o convite para você ficar antenado nos nossos canais ali do YouTube do Instagram para acompanhar de perto assim que esse conteúdo for lançado beleza e caso você tenha gostado desse conteúdo Ark, deixa um like para gente porque isso ajuda demais tanto na propagação desse conteúdo para outras pessoas que assim como você estão aí na busca de se tornar arquitetos experts na área de TI como também nos ajuda a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você bacana Ark. então nós ficamos por aqui um super abraço até a próxima